E aí, beleza? Ezequias Helojoeiro é com mais um vídeo. Vamos de vídeo de rotina. Estou aqui com um Citizen, meia lua, EcoDrive. A gente resolveu um problema aqui do capacitor e chegou pra gente. Só que eu tenho dois alertas para fazer aí. Fiquei que você vai entender. Esse relógio chegou para a gente aqui, para trocar o capacitor. E aí, para surpresa, o relógio estava sem a junta de vedação. Faltando a junta de vedação, estava aqui. O capacitor já não estava aqui, mas é, é tranquilo, é óbvio, se o capacitor estiver ruim, não tem problema, pode descartar. E estava tá faltando a mola do alarme aqui também. Pode ver a mola do alarme dele aqui. ó. Então nós vamos colocar a borracha, essa mola do alarme, e também estava faltando essa platina que segura o capacitor aqui. Ó. Tem uma peça aqui que segura o capacitor. Como esse relógio... Praticamente não saiu de linha as peças dele, a gente tenta falar com a CITES, não consegue, não está fabricando. A gente tem que fazer algumas adaptações. Nem sempre a gente consegue essas proezas, mas esse aqui a gente vai conseguir ver o que, que a gente consegue fazer aqui. Com a mola de outro modelo, pega uma mola de um, um Tecnos T200, igual isso aqui, e vamos adaptar nele aqui. Você vai ver o resultado aí como que ficou. Vamos fazer aqui o que, que vai dar. Vamos ver se vai dar certo essa mola. Encaixa aqui da... que eu vi aqui que eu vou ter que diminuir um pouco no comprimento dela, para ela não pegar nessa platina aqui positiva do relógio, senão se a mola pegar no positivo aqui, quando a tampa fechar o alarme vai continuar sem suar. Fiz uma curva diminuindo o comprimento da mola para não pegar aqui, e aqui eu vou cortar o excesso dela. Assim. Vamos ver se o funcionamento vai ficar dando o som do okay. alarme, ok? Essa peça aqui também, vamos fazer uma adaptação que eu peguei de um outro modelo da Citizen para colocar nesse. Como eu disse, esse relógio não está encontrando mais peças dele, então, às vezes a gente tem que apelar para algum tipo de adaptação, e nem sempre, nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de adaptação. Então, eu sempre digo nos meus vídeos, todo cuidado é pouco para não acontecer esse tipo de perda. Nesse caso aqui, se a gente conseguir um bom resultado, OK, resolveu o problema do cliente, mas às vezes não consegue. Relógio por ter saído de linha, por não encontrar peça nem usada, e aí fica comprometido a função do relógio. Mas aqui vamos continuar para ver o que vai dar. eu vou ter que fazer um cortezinho para diminuir aqui o tamanho para ela poder fixar aqui o tamanho certo ela vai encaixar aqui ó é preciso encaixar aqui ó aí a mola adaptada vamos pegar essa chapinha que segura a bateria, fiz uns cortes para dar o tamanho do modelo dele agora vou colocar o capacitor novo, esse capacitor ainda encontra porque esse modelo também é utilizado em outros relógios e aí você acaba encontrando o capacitor ainda para esse relógio. Se você quiser, está um link aqui na descrição para você conseguir o capacitor. Ficou faltando uma pontinha aqui, vamos tirar mais um pouquinho para ela fixar o encaixe aqui. Pronto, adaptado a chapinha de fixação da bateria, do capacitor. Aí pronto, adaptado o alarme, a mola do alarme e a chapinha da bateria. Lembrando que a gente só faz esse tipo de adaptação em casos que não encontramos peças. Quando a gente acha peça do relógio, a prioridade é colocar uma peça nova. A gente perde a peça... É, ou mesmo que seja uma peça de reposição usada, mas que esteja em bom estado, a gente sempre coloca. Mas nesse caso aqui que não encontra mais, a gente teve que apelar para essa adaptação. Nem sempre a gente consegue esse tipo de proeza. Mas como eu falei com vocês que eu ia postar um, os vídeos da rotina da oficina, aqui está aí um vídeo de uma resolução aqui que a gente fez. Vamos ver aqui, agora eu vou resetar o relógio, que ele vai voltar com o um capacitor novo. Uma borracha de vedação nova aqui. Depois aqui a gente fecha na máquina e finaliza. Mas vamos ver aqui como que ficou. Você vai dar o som do alarme. De tudo, vamos resetar ele aqui agora, para ver. Está aí o bip. Qual é a dica que eu dou para evitar esse tipo de, de problema? Perder uma borracha, perder uma mola, é, uma chapa. Primeira, de, de, de, que eu sempre falo nos vídeos, é atenção ao serviço. Bastante atenção, redobrar a atenção ao executar o serviço para o relojoeiro. A dica para o relojoeiro é essa. Sempre execute o serviço com toda a atenção para evitar esse tipo de erro. Todo mundo, todos nós, estamos sujeitos a erros. Mas para que isso seja menos corriqueiro na sua oficina, redobre a atenção, sempre confira a junta de vedação na hora de fechar o relógio, sempre confira, dá uma olhada geral nas peças que ficaram ali, para evitar esse tipo de perda. E para você que é cliente, que vai levar o relógio ao relogioeiro, é, troque ideia com o um profissional... Troca a ideia com o profissional sobre o serviço que você quer, comente sobre conferir a vedação, porque às vezes a gente fica receoso como cliente de falar algo com o profissional com medo de estar querendo é, ensinar a trabalhar, mas hum, eu acho que não vejo problema nenhum de um cliente chegar para mim e falar confere a vedação para mim, Zé Quis, no relógio. Quando você conversa com o seu relojoeiro abertamente, a chance de erro diminui porque a gente, no, no, no andar das profissões, no... no como disse, nos anos de profissões, a gente vê um, um certo receio, tanto do lado do relojoeiro quanto do lado dos clientes. Ah, se eu pedir ele para conferir, ele vai inventar serviço. Vai inventar que está... Não. Então, confie no seu relojoeiro, para que ele também confie e te prestar um serviço. Não ficar receoso de te dar um orçamento, te, te dar um serviço. Ah, preciso trocar borracha, o cliente vai e assusta, acha que está criando um serviço. Não é... Então, se você tiver uma, uma transparência com o seu relojoeiro, ele também vai ter uma transparência com você, para que cada vez mais a gente, entre profissional e cliente, a gente vá ajustando e fazendo o serviço cada vez melhor. Ok? Essa é uma dica é, de atendimento que eu passo para vocês agora. Beleza? Se você curtiu? Já deixa o seu like aqui, coloca aqui o seu comentário e compartilhe com seus amigos aí. Até o próximo.